sabe talvez você se veja no que eu irei dizer logo a seguir e se reconhecer ainda que existem pessoas ao seu lado que você chama de amigo mas tomam as atitudes erradas contigo isso será de fato um sinal claramente para que você não se aproxime dessas não sejam amigos nem parceiros desses indivíduos que te cercam enfim quer saber mais sobre quem são essas amizades que deve tomar cuidado então vamos ao que interessa Aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Aquele que claramente expressa o sorriso amarelo em seu rosto. Bom, para que fique bem claro, isso não é pelo fato dessas não escovarem os dentes. O significado desse tipo de sorriso é quando é evidente que a pessoa está sorrindo de modo falso, sendo que ela não se alegra verdadeiramente por algo de bom ter acontecido contigo. E isso fica bastante claro de se perceber quando você está em uma ocasião de reconhecimento por uma conquista que teve, e essa tal pessoa, estando ali presente, irá sorrir de modo forçado. Sabe, dá para perceber até no barulho do grunhido dessa pessoa que não é pelo fato dela genuinamente se alegrar por você, apenas pelo fato da ocasião exigir dela esse ato por diplomacia com todos os integrantes que se encontram ali presentes. E lá no fundo, esta pode estar até mesmo se roendo de inveja. Portanto, esse tipo de pessoa claramente não são de confiança, mentindo através de suas atitudes sobre o que elas verdadeiramente sentem, quanto à ideia de você obter êxito nas atividades que exerce. Portanto, se perceber esse sinal bem na sua frente, trate de se afastar dessa pessoa. Enfim, por mais que ela insista em estar do seu lado, apenas será para saber de suas realizações e ficar se comparando ou competindo com você mentalmente. E isso sem realmente se sentir feliz pelo sucesso que está conquistando. Pessoas que não são sinceras com você, sabe o que é estranho de entender? É que existem pessoas que gostam desse tipo de companhia. Sério, qual o sentido de ficar ao lado de um indivíduo assim, que até mente na sua cara e não é sincera contigo? Porque por mais agradável que essa pessoa possa ser em suas falas, fazendo com que você se sinta confortável ao lado dela, ainda assim ela estará mentindo para você. Percebe mesmo que seja para te agradar? Ela não estará sendo sincera contigo. Uma pessoa que se possa ter como amigo, por mais que doa, vai falar a verdade para você. Ela não precisa ocultar nada, nem ficar inventando histórias para sim te agradar. Logo, ela, por ser sincera, se demonstra uma amizade valiosa a você, não precisando te enganar para que se sinta bem, apenas se preocupando necessário contigo, para dizer a verdade corrigir uma falha que mais na frente poderia te causar problemas. Enfim, a questão é, você vai mesmo se deixar enganar com suas amizades, por mera comodidade de não sair da sua zona de conforto e encarar a dura realidade que tem a ser vivida, porque, na boa, esse tipo de comportamento apenas formam pessoas fracas. Acorda para a vida se a pessoa te conta uma mentira em cima de outra para que você se sinta confortável. Ela, na verdade, está adorando te ver sempre naquela mesma posição de coitadinho, que não conquista nada na vida. No fim das contas, ela não deseja o seu bem porque, se desejasse, iria ser sincera com você. Pessoas que não têm consideração por você Sabe, esse é o tipo de gente que não honra com suas palavras, prometendo e marcando compromissos, que não tem nenhuma intenção em cumprir. Ou se tem, não exercem atitude frente a isso quando chega a hora, o que, aliás, hoje em dia, é bem difícil de se ver pessoas que ainda honram com suas falas, dependendo do ambiente em que se encontra. Não é verdade? Porque, ao meu ver, as pessoas parecem que não dão nenhum valor às suas palavras, e isso é a mesma coisa que dizer eu não dou nenhum valor em mim mesmo. Sabe, não faz sentido. Se uma pessoa não honra com o que fala, ela também não honra com as atitudes que tem. Muito menos com seu próprio caráter. Entende? Se não tinha intenção de fazer algo, por que falou? Porque deu a falsa esperança a outra pessoa que você se faria presente na ocasião. Enfim, não existe nenhum motivo para que tolere amizades que não cumprem com os compromissos que fazem. Porque nisso você se planeja adianta algumas coisas que tinha para fazer, tudo isso se organizando para determinada ocasião, mas quando chega perto da hora, essa pessoa desmarca sua presença, por um motivo tolo, às vezes, que não se justifica, ou que é apenas uma mentira, e que você sabe muito bem que ela está mentindo, blefando que aconteceu algo sério na vida dela, mas que, na verdade, não passa de uma tentativa de justificar a sua ausência. Em resumo, essa pessoa, além de não ter consideração por ti, também não tem palavra. E isso fará com que você fique até mesmo sem o que fazer nessa ocasião, se passando por idiota nessa circunstância. Pois imagine que vocês tinham marcado de tal hora estar na frente do cinema para ver um filme. Logo dando o horário, você se encontra ali de frente ao cinema e essa pessoa ainda não compareceu, passando até mesmo a ignorar suas mensagens. E tudo isso, você estando ali de frente ao cinema. Passando 10, 20, 30 minutos no lado de fora, esperando feito um idiota por essa pessoa, o que te menospreza e te desrespeita na frente de outros indivíduos. Sério, ficar ao lado de pessoas assim é o mesmo que saber e ter a certeza de algo dar errado, e mesmo assim você ir lá e fazer. Não consegue perceber que isso é ruim para sua imagem, que relações assim estragam com seu caráter, se você se submete a isso e pior, até mesmo age da mesma maneira com que esse indivíduo age contigo. As pessoas não te verão com bons olhos e elas têm toda a razão, já que suas ações e suas falas frente a esse tipo de depreciação podem até mesmo ser consideradas desrespeitosas consigo mesmo. Entende? Não dá para ser visto com seriedade perante a isso. Se envolver com pessoas assim vão só prejudicar a maneira como você é visto. Pois imagine. Para você pode parecer apenas uma brincadeira boba o modo como se trata, mas para as pessoas que estão de fora, observando toda essa anarquia, não vai soar de maneira agradável, perdendo credibilidade por estar acompanhado de más companhias. E por fim, aquele que não se faz presente no seu momento de dificuldade, e isso mesmo estando sabendo dos seus perrengues, cuidado com pessoas assim, pois mesmo que seja para falar uma palavra amiga, nas horas difíceis, Amigos de verdade se fazem presente. Se alguém não se porta contigo a esse ponto, é porque lá no fundo, nunca foram boas amizades para você ter ao lado. Qual o sentido de estar presente nos momentos bons, mas na primeira dificuldade elas pularem fora do barco? Entende? Não que essas devam fazer muitas coisas nesse momento, ou despender de um enorme esforço, apenas fazer questão de estar ao seu lado, pelo menos com uma palavra amiga. E quer saber quem são seus amigos de verdade?